Ah, meu nome é Rosângela, tenho 54 anos, moro em Canoas e trabalho aqui na FADERTA, em Porto Alegre. Bom, meu nome é Vanessa, eu tenho 29 anos, eu estudo na URGS, curso Publicidade e Propaganda e moro em Alvorada. É as calçadas. Ah, né? por, por eu ser cadeirante, as calçadas em Porto Alegre estão muito complicadas. Tá? Assim, às vezes você tem que andar no meio da rua, ah, e, é, e os não te respeitam, né? na verdade, não te respeitam. E, e esse trajeto que eu faço do mercado público até aqui, assim, ó, é muito pouco a calçada que você encontra que esteja ah, acessível para cadeirante. As maiores dificuldades são as calçadas, que não tem tanta rampa de acessibilidade, uh, esburacada, não, tem, não são niveladas, fora de nível. O meu trabalho aqui, eu trabalho como secretária, e, e foi bem aceito com o pessoal, porque assim, ó, o pessoal me trata muito bem, eu, a, nosso relacionamento assim, com meus colegas é, é muito bom e a gente sempre procura faz, fazer esse trabalho da inclusão né, aí fora também. Tanto é que a gente trabalha, no setor que eu trabalho, a gente faz os fóruns ah, nos municípios fora né, ah, de políticas públicas para pessoa com deficiência. Igual a elas, existe, na verdade, a CADEF em Canoas, né, que, que é, que é um, assim, uma associação muito forte, que faz um trabalho muito bom também, sabe, a, referente à política pública, referente à pessoa com deficiência, assim, então, mas eu acho que poderia ter muito mais, muito mais, assim, em, em outros municípios, em outros, outros bairros, outros locais, assim, que poderia ter muito mais um, um, associações. Eu acho a Protásio Alves bem complicado de para mim transitar por ali porque as calçadas não têm tanta acessibilidade. Eu como estou acostumada a andar em alvorada pelo pelo acostamento, né? Pela fato das calçadas lá também ser bem complicado. Daí eu tenho medo de andar na na via, né? Então é bem complicado na Protásio Alves. É, não, assim, ó, porque a gente até ontem eu estava conversando com um colega meu e a gente estava conversando sobre isso. Que Ele tinha me pedido, ah, liga para a prefeitura para ver se tu consegue, como tu trabalha na FADER, referente a essas calçadas, principalmente aqui do mercado ali, da Júlio sabe? Só que eu disse para ele assim, ó, só que eles, ah, é meio complicado, mesmo para ele. Eu já liguei várias daí fica se tornando assim, como se a gente. Ah, a Rosângela é a chata, né? Está sempre reclamando, reclamando. E, como ele disse, ah, eu, fui lá, eu fui lá, a menina me atendeu, disse que eu tinha que fazer todo um processo para depois ir para não sei aonde, para eles avaliar, pra, sabe? Então, eu acho só que isso aí não, seria, não, não precisaria isso eu Acho que a prefeitura, a prefeitura poderia estar mais junto, entendeu? Assim, ó, fez uma reclamação que logo fosse. Né, a gente sabe que tem bastante demandas, que tem coisa assim mas que não ficasse uma coisa que abrir processo, abrir coisa para é, né, entendeu? É complicado, Daí tu fica esperando às vezes até anos, às vezes para arrumar uma calçada. E nesse meio tempo, muita coisa pode ter quebrado tua cadeira, uma pessoa idosa mesmo, também, uma pessoa um deficiente visual, então muita coisa pode acontecer nesse meio tempo. aqui na Fabico nem tanto. Outras, outros campos eu não, não tive oportunidade ainda de ir. Dentro dos prédios, no prédio que eu estudo, tem elevador, tem rampa de entrada, mas no, no anexo tem só uma rampa muito íngreme, então não, eu preciso de ajuda, de auxílio para subir para o segundo andar. Sim bastante. Que nem aqui, ó, aqui do lado tem o TRE, né? Então para ti entrar no TRE eles tem que abrir a garagem para ti para poder entrar que tem o, o, o acesso para cadeirante. Mas daí é lá na garagem aí tu tem que chamar o guarda, o guarda tem que ir lá abrir, tu fazer toda, sabe? Então assim ó, eu acho que daí tem aquela bate escadaria ali, não dá. E tem outros outros órgãos aqui no centro locais que que tem escadas que tu não tem como tu entrar. E, e Canoas é a mesma coisa. Canoas é a mesma coisa no correio. Agora então, fizeram uma rampa no correio, mas também tu não poderia, tu não tinha como tu entrar no correio porque tinha, né? E outras outras coisas assim, a prefeitura também agora também fizeram uma rampa, mas é tudo complicado para ti poder entrar. Às vezes fazem no órgão público uma rampa, mas uma rampa que tu não tem condições de subir sozinha. Olha, ajuda assim, ó, é muito pouco, é muito pouco, o pessoal, ah, eles não, não sei, assim, até às vezes eu digo, eu fico meia chateada, assim, ó, até fico dizendo assim, ó, que, ah, que o povo hoje em dia não tem mais uma educação, não tem, sabe, porque assim, ó, tu tem a dificuldade já, a calçada já tá toda quebrada, toda ruim, tu já tem a dificuldade, ainda as pessoas ficam às vezes na tua frente, pelos locais que tu poderia passar, e também não são capazes às vezes, nem de te dar uma ajuda, às vezes, né? Tu fica assim, ó, é muito pouco os que te ajudam, é muito pouco mesmo. Eu acho que na questão de acessibilidade pro próximo, não. Eu acho que as pessoas se incomodam mais quando é para si mesmo, tipo, ah, tá me atrapalhando aqui, eu vou consertar ou eu vou pedir... Vou na prefeitura, sei lá, pedir ajuda. Não. Não tem preocupação. Não. Só tem assim, ó, porque na verdade assim, ó, é tipo que nem assim, ó, tu só se preocupa com aquilo que tu usa, entendeu? Vamos, vamos Ah, de repente, ah, eu não preciso, pra mim tanto faz, a calçada é boa, né? Eu não vou ter dificuldade de te passar ali. Então as pessoas não se preocupam muito com isso. Meu nome é Marinês Lorenz, eu tenho 39 anos, eu tenho deficiência visual e sou servidora do INCLUIR desde 2015. O INCLUIR é um núcleo de inclusão e acessibilidade. É um setor que começou em 2018 como programa INCLUIR, na época coordenado pela professora Adriana Thomas, que infelizmente faleceu há alguns dias e em 2014 ele foi institucionalizado e ligado à PROGESP, para a Reitoria de Gestão de Pessoas. Então, é um setor que atende alunos e servidores, os alunos atende visando a permanência dos alunos na universidade, facilitando, no caso, os estudos dos alunos, e os servidores ajudando na adaptação das condições de trabalho. Nós funcionamos basicamente com servidores e bolsistas e oferecemos vários serviços, adaptação de materiais, tanto para alunos quanto para servidores, empréstimos de tecnologia assistiva, bolsistas que trabalham como guias videntes, intérprete de língua de sinais, reuniões para articulação com professores e progrades, enfim, é um setor basicamente de apoio às pessoas com deficiência, apoio e orientação, na verdade. Na verdade, as dificuldades são de vários tipos. Tanto as dificuldades pedagógicas, uh, quanto a adaptação de salas de aula, uh, para pessoas cadeirantes, adaptação de materiais ou, ou formas dos professores darem aulas, uh, algumas barreiras arquitetônicas, obviamente, essas não podem ser esquecidas. Muitos, uh, Nós sabemos que as calçadas são meio inacessíveis, alguns campos, uh, mas a maioria das, das, das, dos problemas da universidade é em relação às atitudes das pessoas, com as pessoas com deficiência. Na verdade, eu acho que precisamos de mais visibilidade. É um setor que muitos alunos desconhecem, mesmo as pessoas com deficiência. Porque nós sabemos, e chega até nós, as demandas de quem nos procura. Então, nós temos um fluxo de trabalho que vem a partir das demandas dos alunos. Conforme os alunos conhecem o nosso setor, eles abrem os processos e nós procuramos orientar no que for cabível para o nosso setor. Mas eu creio que ele precisaria, sim, de mais visibilidade em todos os ramos aqui da Universidade. O Incluir é um setor que trata basicamente de pessoas com deficiência. Nós temos inserção em alguns campos, por exemplo, nas equipes de mobilidade e acompanhamento dos servidores, tem representantes do Incluir. Uh, em algumas reuniões de articulação com as progrades, o INCLUIR e a equipe de acompanhamento faz participação, uh, no GT de acompanhamento da reserva de vagas tem a participação do INCLUIR, mas eu acredito que ainda são muitos processos nos quais o INCLUIR poderia ser inser inserido de forma correta e o auxílio do setor talvez tornasse o processo mais produtivo. Sim, as universidades federais, elas devem montar o seu núcleo de inclusão, alguns com outros nomes, mas sim, a nossa coordenadora inclusive foi, a semana passada, em um fórum de núcleo de coordenadores em São Carlos. Então, dois dias de congressos e entre eles os fóruns dos núcleos de coordenadores de universidades federais, dos núcleos de inclusão e acessibilidade. Algumas têm uma estrutura melhor, outras uma estrutura pior, mas em geral a maioria delas, ou pelo não se não todas, a maioria delas tem. Nesse evento nós tínhamos como objetivo fazer a integração do coletivo de pessoas com deficiência Adriana Toma, que é o movimento que está surgindo das pessoas com deficiência. Por isso ele não foi aberto para os outros públicos, mas os próximos eventos nós estamos pensando e organizando as formas de fazer as aberturas para a divulgação para a imprensa, para os pesquisadores que queiram participar, porque a deficiência e a inclusão na universidade é um campo de pesquisa. Então nós... O ano passado fizemos o primeiro encontro das pessoas atendidas, então depois as reuniões coletivas coletivo e agora né, esse próximo encontro que foi feito semana passada. Aliás, essa semana, na verdade, dia 20. Mas nós temos sim planos e projetos de fazer uma sequência de encontros e capacitações, umas abertas e outras fechadas, dependendo do contexto.